Olá pessoal, meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. A dica de hoje é para ensinar o sinal de boa noite. Mas se você perdeu, os dois vídeos anteriores foram o sinal de bom dia e o sinal de boa tarde. Acessa lá, não perca não, dá uma olhada para vocês aprenderem. Agora, vamos imaginar uma situação. Você está numa festa e aí você cumprimenta a sua amiga. Só que ela tem uma prima da família e é surda. Você quer dar boa noite para ela. Como fazer isso? O sinal de boa noite. Abre a palma da mão, fecha todos os dedos, próximo a boca, abre todos os dedos juntos. Boa! Agora o sinal de noite. O sinal de noite é assim. Ou tem um outro sinal que é assim. Mas o de hoje eu vou ensinar esse daqui. Abre as duas palmas da mão. Vai fechando esses quatro dedos. Indicador, médio, anelar e mínimo. Da outra mão também. E vai encostando aqui no polegar. Como se estivesse escurecendo. Então você fala para ela. Boa noite! Agora, e se ela te fizer um monte de perguntas em libras? É só responder. Calma. Eu aprendendo libras. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam. Se inscrevam agora no meu canal para receber novas dicas e novos... E, e, e novos temas. E, ó, aguardem porque os próximos vídeos vêm com novas novidades. Até mais, pessoal! Bye, bye!